Bora analisar o Bitcoin e mercados e hoje a gente teve um pump da SP500 com o DXY aqui fazendo uma correção e querendo fazer um topo descendente aqui numa região importantíssima de resistência pessoal, que a gente tem tá, que a gente está de fato aqui chegando agora num fundo para o Bitcoin e SP500, sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje e por que, que eu acredito que o Bitcoin pode estar tá querendo fazer a dança da sedução aqui que nem essa aranha, né? voltando com as analogias aqui do canal, eu falei no último vídeo sobre os macacos agora falar aqui das aranhas pessoal o que que tem a ver isso aqui com Bitcoin então fica até o final que eu vou comentar para você então vamos dar uma olhada não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal se inscreve ativa as notificações e também participe aqui do grupo do telegram links aqui abaixo na descrição do vídeo galera então vamos dar uma olhada aqui incrível o dia de hoje tá Esse, essa subida aqui da SP500 mas eu não vou entrar tanto no detalhe aqui não pessoal tá bem confuso isso aqui tá esses candles aqui, ó, não tem muito o que fazer. O mercado está extremamente deciso, que foi o que eu falei para vocês aí no último, no meu último vídeo, né? Então, inclusive puxando candle semanal, a gente viu esses candles de indefinição aqui, né? O mercado não sabe para onde ele quer ir. A gente tem essa divergência bullish aqui no semanal, que é algo que é interessante de ficar atento uh, para sp pequenos, tá, pessoal? Então, fiquem de olho nisso aqui. É algo que é importante, a gente pode ter um respiro, sim, para SP500, tá? Então, isso sei que não me, não me surpreenderia se aqui acontecesse, tá bom? Mas o cenário aqui ainda macro é extremamente bearish, tá pessoal? Nada mudou, as coisas continuam iguais aí para pior, tá? A questão geopolítica, tá tudo bem complicado, né? E as pequenas tá essa subida aqui, a gente pode ter ainda uma, um respiro antes de uma possível queda aí, tá? Eu tô acreditando mais para para SP500. Se a gente olhar também aqui esse SPX, vou mostrar para vocês aqui que tem alguns gaps uh, formados, né? Então agora a gente ficou com gap ainda acima nessa região aqui dos 3.740 pontos aqui, e temos outro gap uh, aqui nessa região. Uh, próximo aqui nessa região dos 3600 temos outro gap aqui também, tá pessoal então, temos dois gaps formados aqui, tá, é pequeno está difícil sem saber para onde quer ir aqui o DXY está formando esse esse topo aqui né, descendente aqui agora, na verdade uh, é topo, de, desse, descendente aqui agora no gráfico diário, tá, a gente está numa região também de resistência aqui no semanal Conforme eu mostrei para vocês, é importante ficar de olho nessa, nesse gráfico também, é uma resistência importante. Tá? Mas eu comentei para vocês que eu estou imaginando o Bitcoin o, o DXY voltar a testar essas regiões aqui dos aqui mais ou menos essa zona aqui, pessoal. Estou para anterior, tá? Acho que a coisa está muito, uh, tá muito propícia para isso acontecer, tá bom? Não estou achando que essa resistência vai parar aqui. Tá bom? Mas é bom também a gente estar tá preparado para os dois cenários. Eu, conforme eu falei para vocês em relação ao Bitcoin, eu estou me expondo aos pouquinhos, tá, galera? Estou me expondo aos pouquinhos. Sempre que eu tenho oportunidade, tem muita liquidação de longs aí e vendo a mercado, estou comprando uh, Bitcoin, tá? Ainda mais regiões próximas ali, dos 18 mil dólares, como tive a última vez. Então, é, só que em paralelo estou buscando aí uh, cada vez mais me posicionar em shorts à medida que o preço vai subindo. tá é, Eu já venho fazendo esses shorts há bastante tempo aqui, quem está acompanhando o canal já, já sabe. E tem sido uma estratégia muito boa porque eu estou botando mais caixa para dentro e botando ordem de compra abaixo para o Bitcoin. Tá? Então minha estratégia é essa, todo o lucro que eu vou tendo aqui com esses shorts, eu vou botando aqui, uh, né, puxando para uma conta spot, botando ordem de compra baixo para o Bitcoin, tá? acredito que o Bitcoin possa sim buscar em regiões mais abaixo, eu vou comentar para vocês aqui no vídeo, tá? que ele pode estar de fato o Bitcoin fazendo a dança dessa aranha aqui, eu já vou entrar no detalhe aqui, aqui para vocês, tá bom? então fica aí até o final. Então galera, vamos olhar aqui em relação ao Bitcoin, o uh, que, que acontece pessoal, o que, que eu estou achando curioso aqui, né? inclusive algumas pessoas comentando ah, esse suporte, suporte dos 8 mil dólares aqui é muito forte, a gente não vai perder essa zona aqui dos oito mil dólares, já está comprovado que esse é um suporte muito forte, né? então já está, já né? pode botar o selo de suporte aí, né? inclusive o professor Edgar, ele mostrou nas análises dele que esse suporte aqui é extremamente forte, tá? e o Bitcoin está tendo dificuldade de romper, mas isso pessoal faz. Muitas pessoas ficarem bullish aí, que tá aí acabando, uh, se expondo mais essa região, com os tops aí, stops e pontos de liquidação mais abaixo, tá? Então, por isso o Bitcoin pode estar aqui, as baleias, market makers pode estar fazendo a dancinha aqui, ó, a dança da sedução, tá? Mostrando que isso é um suporte importante. para algum momento aqui a gente ter, né, até um, inclusive uma possível armadilha que eu já venho comentando para vocês, e depois o Bitcoin buscar liquidez mais abaixo. Esse é o cenário que eu tô mais acreditando, né, falando para vocês aqui, tá, galera? Eu vou mostrar aqui os, os hitmaps de liquidação para vocês aqui no vídeo de hoje, mas é bem parecido o que essa aranha aqui também faz, tá? Então ela fica dançando aqui, até botar um vídeo para vocês aqui, eu achei o vídeo, ó. Ela fica dançando aqui para atrair, né? esse aqui é o macho, não vai? na verdade, fica tra... dançando para atrair a fêmea aí, né? Então, uh, para mim parece o Bitcoin tá fazendo algo bem parecido, né? Uma dança hipnótica, na né, verdade, para poder atrair as pessoas a a fazerem operações malucas, né? Com pontos de liquidação abaixo da região dos 17.400, até a região dos 15.300, 400 ali, que eu mostrei para vocês no último vídeo. E pasme, pessoal, tá? Pasme aqui, tá? Voltando, entrando direto ao assunto para vocês aqui, tá? No Hitmaps Liquidação. Tá formando aqui no 12 horas aqui dos Hitmaps da, da High Block, formando muita liquidação nessa região aqui dos 17.600. E também aqui, ó, na região dos, dos 15.000 aqui, 15.600 para baixo, tá, galera? Então, para mim, mostra aqui que as pessoas estão... Ficando um pouquinho mais bullish aí, né? Uh, tá gerando pontos de liquidação aqui abaixo na Binance. Se a gente puxar também aqui os 7 dias, eu gosto de ver isso aqui, ó. Aqui é a região dos 17.300, aqui muita liquidação. E também na região aqui dos 15.500 dólares, tá? Então eu continuo aqui, pessoal. Aqui é a região dos 20.000 dólares é o ponto que eu tô querendo entrar é, mais pesado nesses shorts aí, tá? Caso o Bitcoin vá buscar essas regiões aí. Uh... Mas, obviamente, eu sei que está mais arriscado. A gente pode ter essa armadilha buscando mais regiões mais acima. Tá? Então, até a região ali próxima dos 21.200, vou estar tá me posicionando em shorts. Tá? E meu stop está acima daquela região dos 21.800. Tá? Estou até avaliando de botar meu stop, stop um pouquinho mais acima. Né? Porque pode ser um trade pouco arriscado aqui. Ainda mais se entrar muito pesado nessa região aí. tá Dos, dos 21.200, 20, 21.000 21 dólares. tá bom Esse é o ponto que a gente tem bastante liquidez aqui de região dos 20 mil dólares, se a gente puxar aqui inclusive de um mês, a gente pode ver, é bem claro, esse aqui é o heatmap, o Lookback de um mês, a gente vê que essa região aqui dos 20 mil dólares tem bastante liquidez, depois abaixo aqui na região dos 17.300 e também aqui a região dos 15.500 dólares, tá pessoal? Então parece Bitcoin ficar indo fazer essa dancinha aqui agora, e a gente pode vir buscar a liquidez nessa região dos 21 mil dólares antes de cair aqui para a região dos 17.300. Só que eu não estou esperando isso acontecer para ficar posicionado aqui no shorts, tá galera? Eu estou com shorts já abertos ainda né? e vou realizando e no último vídeo eu mostrei para vocês e falei exatamente sobre isso aqui eu falei no último vídeo que eu estava já realizando uh, parte desses shorts ali que eu tinha aberto na região dos 19, 19.700 para cima já estava realizando na região dos 17 19.100 dólares tá boa parte disso aí e escalando esses shorts de novo aí na região dos 19.500 dólares pessoal não tem canal aqui mais preciso no YouTube que sobre isso tá todos os vídeos que eu mostrei para vocês aqui ultimamente eu tenho acertado aí Quase que, pres... quase que cirurgicamente esses pontos aqui, usando esses hitmaps de liquidação aqui da High Block, tá? Então, muito importante vocês ficarem de olho nisso aqui. Eu aconselho fortemente para você se posicionar melhor no mercado. E olhando aqui, pessoal, olha só, olhando de um ano, tá? Que eu quase não olho isso aqui, na verdade. A gente pode ver aqui. Uh, essas regiões aqui abaixo, olha só como tem liquidez aqui formando, tá pessoal? Então isso aqui está extremamente uh, interessante, na minha opinião, tá? mostra que tem muita liquidez nessa região aqui dos, abaixo dos 17 mil dólares, até a região aqui é dos 15 mil e dólares tá, tem bastante uh, pontos de liquidez. Então para mim, se o Bitcoin, se a gente estiver perto de um fundo aqui, tá galera? Uh, para mim seria... Uh, faria muito sentido o Bitcoin buscar essa liquidez antes de voltar a subir, tá bom? Então essa aqui é a sacada aqui que eu quero deixar para vocês no vídeo de hoje. Tome cuidado aqui para não ser enganado pela dança aqui da, da aranha aqui, tá? Porque ela é bem sedutora, vai fazer você... Né, botar seus tops na região de 18 mil e querer que querer que você né, para você garantir que aquele é um suporte importante que não pode ser quebrado mas todos os suportes aí pessoal podem ser quebrados ainda mais se tiver liquidez lá abaixo o Bitcoin vai buscar tá bom então galera em relação aos hitmaps de liquidação que eu tenho para você aqui a, a isso tá eu vou comentar também aqui isso rapidamente sobre também o aqui os indicadores do aqui os indicadores Reblock também o, o TRDR também. Só lembrando para vocês, galera, não esqueça de aproveitar aqui a promoção da Prime SBT, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para vocês criarem a conta. Leva um segundo aqui, a corretora é muito boa, você pode ganhar até 7%, 7 de bônus né, no seu depósito aqui. Eu aconselho você a testar a Prime SBT. vou deixar o link aqui abaixo. Cria sua conta aí, faça qualquer depósito. Você está concorrendo também aqui até 250 dólares, tá? 250 dólares por semana. Eu vou divulgar essa semana aqui no canal. O, né, o vencedor da semana aqui pra, nessa promoção tá com 250 dólares aqui alavancando 10 vezes você pode abrir a operação de por exemplo 250 mil uh, dos 2500 dólares uh, aqui na Prime SBT tá bom dá para fazer alguns trades interessantes aqui com esse, com esse bônus, então aproveite e também ganha 7% de bônus de depósito aí com, com o depósito que você fizer tá bom então galera vamos olhar aqui também esses, uh, esses pontos de liquidação dá da, da High Block Aqui a gente pode ver também, ó, essa região aqui, o Bitcoin foi buscar a região dos 19.100 eu comentei para vocês, e formamos aqui também nessas regiões mais acima, ó, a hitmaps de liquidação, a pontos de liquidação aqui da BitMEX, está olhando, aqui nessa região dos 19.070 dólares, né, e também acima até a região aqui dos 20.070. 20.070 dólares, mais ou menos. Temos aqui, temos aqui então, uns pontos de liquidação da BitMEX são fresquinhos, tá, galera? E abaixo aqui, de novo, não mudou as coisas, tá? A gente tem aqui na região dos 8.700 até a região aqui dos 17.000 e 500 dólares aqui para BitMEX, tá? Então são pontos interessantes que eu gosto de poder já me posicionando aqui também nessa subida, né? Posicionando aqui nesses possíveis shorts para buscar essa liquidez aqui abaixo, tá? Mas onde estou entrando mais pesado é nessa região dos 21 mil dólares aqui. Estou arriscando nesse trade aqui, tá, pessoal? Essa aqui é a minha aposta. Vamos ver se vai dar certo, né? O Bitcoin buscar essas regiões próximas, mas como eu não sei se ele vai pegar isso aqui, né? Eu já estou posicionado aqui levemente, né? Vou, vou, vou me posicionando mais à medida que o preço vai subindo, mais se eu tenho chance de realizar, eu vou estar tá realizando também, tá pessoal? Eu não, não gosto de deixar, esperar só o, o, os mov maiores movimentos, tá? Movimentos pequenos que eu tenho a oportunidade de realizar, sim, eu vou estar tá realizando aí, a parte desses shorts aí para poder sempre me proteger aí o meu, o meu capital, tá bom? Só comentando para vocês aqui sobre TRDR, que eu acho importante, que o Open Inter subiu muito forte, galera, tá? Esse aqui é um ponto importante de atenção. Você sabe quando a gente tem open interest muito elevado aqui, a gente tem essas loucuras aqui, o Bitcoin sobe e desce, é muito forte, tá? Então, pra mim aqui a gente botou bastante liquidez aí, tá? Em ambos lados, eu diria, né? Mas mais pra baixo aqui, apesar de a gente ver o long short caindo nesse momento, né? Mas eu não tô considerando muito isso aqui agora nesse momento, apesar de que ele tá, né? Ele tá baixo, né? Então mostra pra mim que a gente pode sim buscar... Uh, patamares mais acima, mas não vai ser simples de passar dessa zona aqui dos 20 mil dólares, tá? a gente tem aqui uh, muita liquidação de, de shorts e bastante compra-mercado pessoal, a gente teve aqui praticamente totalizando aqui mais de um bilhão de dólares aqui em compra-mercado nessas regiões, então não vai ser tarefa fácil o Bitcoin romper essa região dos 20 mil dólares tá? e também como não vai ser tarefa fácil o Bitcoin perder essa zona aqui dos 18 mil e 200. Tá? Então, é, nesse range aqui vai ser bem complicadinho, né, uh, eu estou aqui realmente interessado, estou me expondo em regiões mais acima, baseado aqui nesses hitmaps de liquidação da, da, da HighBlock. tá, isso aqui é bom para operar lateralização, tá, pessoal, tome cuidado porque tendência isso aqui não vai funcionar, tá, isso aqui realmente é a forma que eu encontrei de conseguir operar lateralização, porque realmente estava uh, bem complicado e, e você sabe que você, se você não tiver ferramentas como essa aqui, você fica de fora do mercado, você vai conseguir só operar tendência, tá, então... Esse aqui é um esforço meu para buscar a operação de lateralização, que é a coisa mais difícil como trader você conseguir fazer isso. Tá? Então aconselho conselho você a usar essa ferramenta aqui, né? com certeza você vai gostar. Então para mim, galera, tá me parecendo aqui, resumindo o vídeo de hoje para vocês, que o Bitcoin está fazendo a dancinha nessas regiões aqui dos 8.200 até os mil dólares, tá mostrando que ali é uma região de suporte, mas está me dando a... Me dando assim a entender que essa região dos 20 mil dólares ali já é, tá sendo uma resistência, e esse suporte dos, 8 mil, dos 8. 200 ali a gente pode ser quebrado, porque tem muita liquidez sendo formada abaixo, tá? Isso que eu estou postando aqui agora no curto prazo. E daí nessas regiões ali dos 400 para baixo, até os 15 mil e. e... E 500 dólares você está me expondo mais aí no Bitcoin, tá? Então você tem que gerenciar aí o seu, o seu, o seu risco mais para mim aí já é uma região que a gente pode se expor mais. Então para comprar Bitcoin eu gostaria de ver realmente esses suportes aqui sendo rompidos, tá? Bastante liquidação de uh, longs aí com bastante venda no mercado, vai ser a região que eu vou estar interessadíssimo aí a me expor e fazer boas compras por, pro Bitcoin. Tá bom, galera? Achando mais, o vídeo de hoje é isso. Uh, participe também do grupo Telegram. Eu acho que tem muitas, muitas pessoas lá postando análise também. Eu aconselho você lá ficar de olho. Tá bom? Qualquer novidade eu volto aqui também no YouTube. Espero que você aí tenha gostado do vídeo. E é isso aí. Vou deixar aqui como operar então na PrimeSBT e também na Bybit. Ambos estão dando aí excelente bônus de depósito para você aproveitar. E a gente se vê aí muito em breve. Um abraço.